Olá amigos, hoje vamos fazer um Mega Slime, não é Kika? Olá, não é? Sim, Sim. e para isso precisamos de 750 gramas de cola branca para madeira, da mais forte. Cuidado se não sejam os dedos de cola. Vamos adicionar, dessa vez, em vez de metermos para o talco, vamos usar maisena. Que fixe! É está bem, a mãe tem que abrir. Hum. Olha, e, entretanto, diz aos amigos para colocar um like e subscrever o nosso canal, não é? A mãe segura e tu metes, está bem? Chega-te mais para frente. O nosso slime azul, azul, como é que se diz em inglês? Blue, olha o babé, acrescentar olha o babé, umas colherzinhas. Olho de bebê Não é? Mexeu Vai, que que vai mexer, que que mexe muito bem, não é? duro Está duro? Sim, está duro E agora vamos colocar O gel de banho Ajuda ah, Uma Duas Duas Três Quatro Agora o que é que vai mexer? Ow. E os nossos amigos vão fazer um like! E a seguir? Ah. Uma, duas, esse. três, esse. quatro, Puxo. boa! Um bocadinho. Muito grande. É, muito grande. Agora aqui que vai mexer. Eu vou pôr. Ah, mete aqui no centro. I'll okay. make okay. Agora vamos colocar devagarinho o nosso borax. Não, pai. Devagarinho. Já chega, já chega. Já chega. é borax, é água. Não, é borax. Borax está misturado na Nem água. Mais um bocadinho de um Borax porque queremos o nosso slime muito durinho. <SILENCIO> <SILENCIO> Olha, já está a despregar. Estão a ver? <SILENCIO> Amigos Eu em casa, ver. já está a despregar. <SILENCIO> Não faz isso, então não podes comer isso, as caras não são de minha filha uh -oh. Faz as minhas colheitas Olha, estamos a ficar umas pró do slime Olha que categoria que Categoria Olha para isto O nosso slime Muito bom Olha yeah. é oh. Estamos a mexer ainda Ô oh, pai Olha o nosso slide. Ah, me ajuda. Que que ajuda? Olha, chama-me ter mais um bocadinho. um gigante! Obrigado por ter assistido. Olha o like. Dá o like. Não se esqueça do like e subscrever o nosso canal. Vamos continuar a brincar. Tchau.